Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre o que são vlogs opinativos. Vocês saberiam explicar sobre o que são vlogs? Já viram ou produziram algum? A palavra vlog significa videoblog, ou seja, um blog produzido por meio de um vídeo. Vocês conhecem algum blog? gostam de os ler, podemos nos recordar que os blogs são páginas pessoais que podem até ser vistas como um diário. Nos blogs, as pessoas costumam compartilhar seus gostos e ideias, principalmente por meio de textos. Os blogs também costumam ser bem personalizados e outras pessoas podem ter acesso ao que é publicado. Os blogs não são muito diferentes. Eles também podem ser criados como uma plataforma pessoal, onde as pessoas compartilham coisas que gostam e curiosidades interessantes. Os temas são amplamente variados. A diferença presente entre os blogs e os vlogs seria na forma em que o conteúdo compartilhado se dá. Nos blogs, o material criado é compartilhado por meio de textos, e, já nos vlogs, por meio de vídeos. Com o avanço das plataformas de vídeos, muitas pessoas saíram dos blogs para criar vlogs, o que não significa que não existam mais blogs. E hoje, podemos facilmente encontrá-los em plataformas como o YouTube. Os vlogs podem possuir diversos temas, como conversa sobre filmes, séries, livros. Podem abordar temas do cotidiano, como o ambiente escolar, a tecnologia, itens pessoais, como maquiagem e muitas outras coisas. Na aula de hoje, falaremos justamente sobre um tipo específico de vlog, que é o vlog de opinião, ou seja, o vlog opinativo. O que precisamos saber sobre os vlogs opinativos é basicamente que este tipo de vlog é criado com foco na apresentação de uma ou mais opiniões sobre um determinado assunto. E esta opinião é defendida por meio de argumentos. Você saberia explicar o que é um argumento? Os argumentos são a base de nossa opinião. É por meio deles que expomos o nosso pensamento e são eles que nos ajudam a explicar e defender nossas ideias. Por isso, precisam ser bem formulados. Os temas dos vlogs opinativos variam de acordo com o que a pessoa que o cria gosta. Porém, para o vlog ser classificado como opinativo, é preciso ser possível detectar que uma opinião está sendo dada sobre algo. Por isso, Geralmente, os vlogs opinativos costumam ser sobre temas polêmicos ou bastante discutidos, como críticas e análise de filmes, séries, músicas, esporte, o veganismo, o vegetarianismo e etc. Com isso, podemos perceber que os vlogs costumam ser criados com base no interesse da pessoa que o faz e também no que ela acredita, ou seja. Se ela faz vídeos sobre filmes, isso significa que ela é antenada no mundo do cinema. E se ela faz vídeos sobre futebol, é porque costuma assistir e talvez torça para algum time. E você? Consegue pensar em algum assunto que gosta bastante? Outra coisa que podemos dizer sobre os vlogs opinativos é em relação ao comportamento e fala das pessoas que os criam. Nos vlogs, podemos notar um comportamento mais à vontade das pessoas, o que quer dizer que, nestes vídeos, as pessoas não se preocupam muito com a linguagem formal. Por isso, é mais comum vê-las usando a linguagem informal. Elas falam e gesticulam naturalmente, de uma forma bem mais livre, como se elas já conhecessem aquelas pessoas que estão as assistindo. Essa maneira, à vontade de se comunicar, faz com que as pessoas que estão assistindo se sintam mais próximas dos criadores dos vlogs. E, por isso, muitas pessoas passam também a acompanhar alguns vídeos e podem até chegar a trocar mensagem com os criadores dos vlogs. Estas características presentes nas pessoas que criam vlogs nos ajudam a conhecê-las, assim como as opiniões que dão em seus vídeos. Vemos também como as pessoas usam seus argumentos na hora de defender as suas opiniões. Outra coisa que também é interessante, pois analisamos se aquela fala faz sentido para nós. Por haver essa conexão entre os vloggers e as pessoas que os assistem, Muitos vlogs também são feitos com temas a pedido das pessoas que costumam assisti-los, como, por exemplo, vlogs com questionários para contar curiosidades sobre aquela pessoa que está o criando. Podemos perceber, então, que os vlogs, além de expor ideias e opiniões próprias, comunicam gerando uma conversa, ou seja, um diálogo entre aquele que apresenta e aquele que assiste onde os dois lados podem compartilhar pensamentos e ideias e, também, debaterem entre si. Os vlogs oferecem esse tipo de interação entre as pessoas e, por isso, podem ser muito importantes. Muitos vlogs podem nos apresentar novas ideias e coisas que não conhecíamos antes. Mas devemos sempre nos lembrar que os vlogs que são caracterizados como opinativos são centrados em opiniões de outras pessoas e não precisamos concordar necessariamente. Sabemos que, nos vlogs opinativos, as pessoas costumam compartilhar o que pensam sobre um determinado assunto. Ou seja, se o vlog for sobre filmes, geralmente encontraremos conteúdo sobre um ou mais filmes e uma apresentação de ideias sobre o mesmo, podendo haver pontos positivos e negativos, e, lembrando, sempre em relação a uma opinião pessoal. Você possui alguma coisa favorita? Conseguiria falar sobre ela? Por exemplo, para você, qual o melhor gênero de filme? Romance ou suspense? E se seu colega opinasse pelo oposto? Conseguiria explicar para ele ou para ela sobre sua opinião? Conseguiria formular argumentos? É assim que os vlogs são criados. Se você consegue compartilhar sua opinião com seu colega, conseguiria, então, fazer um vlog opinativo. E, geralmente, os argumentos são convincentes. Então, precisamos caprichar, não é mesmo? Não deixe de prestar atenção ao assistirem estes tipos de vlogs. Ótimos estudos e produções, e até a próxima!